Eu vejo, por exemplo, uma pessoa privilegiada, que sempre teve tudo na vida, branca, rica, virar e agredir por nada uma pessoa um estudante que nem eu. Por nada não, por carregar esse cartaz. Porque isso daqui não é nada. Nada é a forma indigente como tratavam a gente. Isso daqui não é nada. Esse cartaz aqui está fazendo uma crítica importante. Eu não faço ela com ódio, eu faço ela com amor. Com amor por todo esse povo que permaneceu excluído esse tempo, tempo inteiro. E que agora começa a ter oportunidade. Começa. falta muito ainda pra gente avançar. E, e, e quando eu vejo uma pessoa que teve todos os privilégios do mundo simplesmente parar e falar assim, você é, acha que você vai entrar no hospital com esse cabelo? Me provocou uma indignação que você não tem noção. Por quê? Qual é o problema do meu cabelo? Se for por causa de, de índice de contaminação, de infecção hospitalar, não é só o meu cabelo que vai usar a toca, não. É o de todo mundo. Eu entro no centro cirúrgico com toca, com toda a paramentação. Agora, ela não estava falando isso por causa da higiene hospitalar. Ela estava falando isso porque acham que o cabelo do preto é fedido. Eu lavo meu cabelo todo dia, de acordo com as recomendações da minha dermatologista. Então, assim, eu queria dizer é que é, uma sociedade, para se dizer evoluída, precisa combater o preconceito, precisa combater o racismo, precisa parar de tratar as pessoas como indigentes, precisa dar nome às pessoas, as pessoas têm nome, as pessoas têm história, sabe? Não é qualquer um que pode chegar e desfazer da história de ninguém, não.